São 6h45 da manhã agora Acabei de acordar Porque começou a maratona 24 horas no sleep Comecei a ler, né? Meia noite, fui lendo, fui lendo Eu só li até meia-noite e meia <risos> Mais ou menos é Quase Meia noite e 45 Tô lendo Lírio Azul, Azul Lírio Que eu já tinha começado, tô pra terminar E daí, o que acontece Eu tô em algum ponto Depois da metade, quero terminar ele agora de manhã Oi pessoal, eu ali. Antes do, antes até do povo de casa aqui acordar. Acho que faltam umas duas horas pra terminar de ler, de acordo com o tempo do Kindle. Então é isso aí. Vamos embora. Não tendo tibiar pra maratona, vou ler o que der. Vou pegando umas coisas aqui que forem aparecendo na minha frente. E... sucesso. Vou acordar direito. Deixa eu dizer um negócio. Cheguei agora em 75% do livro. E agora são. Pedi até a nossa hora, 8h30. Acordei às 6 40, vamos dizer assim, duas horas. Duas horas eu li o quê? 15%? Por, 25%. Foi ótimo, não foi? Acho que foi bom. este meio tempo ainda. Assim que eu acordei, o cachorro veio aqui. Lati no meu pé pra passear. Fui passear ainda. Não tomei café e vou ler mais. Não sei se eu leio mais meia hora e vou. Tomar café, alguma coisa assim. Algumas partes não vou mentir, não. Eu tô fazendo leitura dinâmica, porque... Porque assim... <risos> Paciência, porque eu tenho preguiça muitas vezes. É, ela vai falando umas coisas e depois vai enrolando aí, começa a refletir devagar, esses meninos começam a pensar umas coisas aleatórias assim. Mas é bom, era é divertido, no final das contas é um grande, uma grande sessão da tarde fantasiosa. Só uma observação, a impressão que eu tenho lendo esse livro aqui, é quando eu tô lendo uma frase, eu entendo o que tá sendo dito, mas quando eu passo para a frase de baixo, eu já não entendo mais nada que eu acabei de ler. <risos> Alguém tem essa, essa impressão Lendo isso aqui? Ainda estou nesse livro, minha gente É isso, paciência Fala, agora falta mais Ou oh, falta menos do que Menos do que mais Finalmente Eu vejo os, os, o início do fim Capítulo 48 Página 322 Faltam... 40 e. Oh! 24 páginas pra terminar. Com a graça de Jesus, eu termino ainda de manhã. Vai dar tudo certo, minha gente. Eu tenho muito sono. Ah, eu tenho muito sono lendo isso. É isto, sabe? Terminei de ler lírio azul azul lírio. Obviamente aqui as coisas estão passando muito rápido, mas na vida real, desde que eu acordei, eu demorei mais 4 horas pra terminar. Levando em consideração que eu comecei de verdade umas sete e pouquinho Deu umas três horas e pouco Mais duas que eu já tinha lido antes Cinco horas Que era o tempo que tava lendo no Kindle mais ou menos que eu ia terminar E depois que eu terminei essa história O sentimento que eu tive foi, assim, de ódio <risos> Terminei, assim, a famosa leitura dinâmica Passei algumas páginas, lia só os diálogos A continuação, eu tenho o quarto aqui ainda O quarto livro Esse aqui, inclusive, eu tô marcando agora Aqui na minha tibia que estava aqui na mesa faz tempo pra maratona em dobro Que era o último livro Então podemos considerar que eu terminei a tibia da maratona Daí o quarto livro dos Garotos Covenha, gente Sinceramente, eu não vou pegar pra ler tão cedo Na verdade eu vou ou eu vou ler o mais rápido possível Que é esse aqui, o Rei Corvo Ou eu não vou ler tão cedo Porque é uma história que eu não desgosto Mas é uma história que me dá sono Me dá preguiça que às vezes eu me perco nas coisas que estão acontecendo. O capítulo tá passando uma coisa, de repente o próximo capítulo é uma coisa completamente diferente. Aí o outro não retoma, é outra coisa completamente diferente. Aconteceu isso aqui, não. Naquele outro ali algumas vezes e eu não tenho paciência. E agora também não tenho tibiar para continuar essa maratona 24 horas aqui. Então não sei o que é que eu vou ler. Eu tô lendo A Dança da Morte para uma leitura conjunta com... Olha olha atrás de novo. Patrícia Lima, do canal dela, a Alesson tá lendo também Não sei se eu vou ler a Dança da Morte hoje, ou se eu pego outro livro Porque a Dança da Morte, como é muito tempo, né, eu posso ler depois, tem outra oportunidade E agora eu posso terminar outra coisa, né Eu falar aqui, mas o vento está muito forte, inclusive vou ter que ouvir depois para saber se esse próprio vídeo vai estar tá saindo. Se vocês estão assistindo é porque dá para ouvir alguma coisa. aquele não aparece nem meu rosto. Mas eu terminei aquele livro, né? Eu vim almoçar com a família e tudo mais. Aqui está um ventinho muito bom, agradável, um clima quente. Mas um espaço bem aberto, porém de máscara sempre. cozinha máscara. E agora eu acho que eu vou começar esse livro aqui. No Horizonte e a Terra, de Daniela Souza, que é um autor natalense. E esse livro foi publicado por uma editora de João Pessoa, se eu não me engano. Tomara que eu termine hoje aqui, mais, uma, mais um livro a minha conta, né, da Maratona 24 Horas. Vamos lá. você piscou, já tô em casa de novo, na minha, na, minha, na minha cara, mas aí são quatro contos mesmo aqui, eu li o primeiro que fala sobre a travessia de, um, de uma turma, de uma, uma turma assim, um grupo de pessoas mais especificamente de Hermínio, que a gente vai acompanhar, atravessando a fronteira do México com os Estados Unidos. Basicamente isso, bem, coisa bem rápida, né? E no segundo, a gente vai ter aqui uma troca de cartas entre uma mãe e uma filha que não se correspondem há muito tempo, que tem um relacionamento meio desgastado. E é isso que eu posso dizer, basicamente. Esse aqui eu já tô sentindo que eu vou fazer um vídeo específico para ele, não sei se no momento que saiu esse vlog, já saiu esse vídeo ou ainda vai sair, não sei, eu vou tentar colocar esse vlog amanhã já, que é hoje é domingo, né amanhã é segunda, vamos ver no que é que vai dar aí pronto, eu vou continuar agora, é uma leitura super rápida eu acho que daqui a pouco eu já termino e eu já emendo com outro livro que eu tenho quase certeza que eu não vou terminar hoje mas pelo menos vou começar pra ler uma coisinha a mais né? vamos lá ver no que é que vai dar Então, acabei de terminar de ler No Horizonte e a Terra, e tem e eu tô aqui meio, não sei nem o que dizer, eu tô meio reflexivo <risos> tema central, né, que os contos giram em torno, assim, é a morte, o fim da vida e todas as reflexões acerca desse tema, todas as reflexões não, não. e reflexões acerca desse tema também, é, cada conto bem diferente um do outro, é um livro que eu tô reflexivo ainda, mas é muito bom. Eu não tava esperando, sei lá, eu achei bonitinho assim o projeto gráfico e tudo mais. Eu achei que era uma coisa mais tranquila, mas é uma coisa bem reflexiva mesmo assim. Eu gostei. Vou fazer um vídeo sobre esse livro aqui. E agora, não sei qual livro que eu vou pegar pra ler em seguida. Eu tava pensando em pegar esse aqui, ó. O Construtor de Ponte, de Marcos Uzaki, que chegou esses dias aqui em casa. Virar para luz. E, ou, na verdade, querido Edward Isso é uma coisa que eu não vou ter como perguntar a vocês Porque, enfim, né? É pra ali agora Mas eu também acho que não vou começar agora, não Só quando anoitecer, agora são 5h25 5h30, mais ou menos E eu tô com preguiça hum. Já terminei esse aqui Meio cochilando, meio acordado, meio dormindo Então Tá aqui também outra opção, né? Querido Edward, vem aí, talvez venha Talvez também nem venha Gente, hoje é dia 17 de setembro, ou seja <risos> passaram-se alguns dias desde que eu comecei a fazer esse vlog né para maratona 24 horas no sleep que na verdade teve muito sleep sim acabei que eu esqueci de gravar depois aconteceram as coisas parei de fazer o que eu tava fazendo mas o que importa é que eu terminei as leituras que eu falei agora recentemente nos takes anteriores e é isso. Pra quem tá me acompanhando nas outras redes sociais, no Twitter, Scooby e tudo mais, viu que eu gostei médio assim de lírio, azul, lírio, Li, lírio, azul, azul, lírio. a é manjedoura, né? O... Inclusive eu falei em um dos vídeos recentes Que eu não sei nem se eu vou continuar a série Vamos ver no que é que vai dar Agora o outro no Horizonte A Terra Também no momento que tá saindo esse vídeo aqui Já saiu um vídeo específico sobre ele aqui no canal Que eu vou deixar aqui nos cards E esse vídeo basicamente que eu tô fazendo neste momento É mais pra encerrar esse vlog Porque ontem começou a... Meu nome... Spring Read. Chega, bebezinho. <risos> a Spring Read, que é a maratona de primavera de Kabuki. Que aí eu tô lendo umas coisas também. É bebezinho, não é bebezinho. E pronto. Aí eu não vou fazer um vlog só com essas coisas tudo, não. Porque ia ficar muito grande e ia perder o sentido, né? Porque há 24 horas já passou faz umas duas semanas e ia acabar postando depois de um mês. Então é isso. Obrigado por ter assistido este vídeo. Tem poucos vlogs aqui no canal, né? Eu faço poucos. Talvez eu faça mais... Daqui pra frente, talvez É porque eu esqueço mesmo de gravar, de dar continuidade Mas muito obrigado por ter assistido até aqui Segue nas redes sociais e se inscreve se ainda não for inscrito, tá bom? Tá bom